Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje a gente vai falar sobre ungir. Principalmente ungir com óleo. Você já parou para pensar o porquê que algumas pessoas fazem isso? Ou você já viu alguém fazendo? Ou até mesmo você já usou o óleo para se ungir? Ou ungir um instrumento? Ou ungir um objeto e alguma pessoa? Principalmente quando estivesse orando por isso? Hoje eu queria te mostrar e explicar o que significa esse ungir. Quando você procura ungir... Vai vir untar, besuntar com óleo, preparar. E aí eu te pergunto, aonde que a gente costuma untar? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi bolo. Quando você vai fazer um bolo, você tem que untar a forma. Você tem que colocar uma margarina ou um óleo para preparar a forma para receber a massa. Quando isso acontece, a massa, quando ela vai crescer, ela começa a. Não perder as propriedades essenciais do bolo e não gruda na forma, mas pelo contrário, ela vai ficar mais lustrosa, mais saborosa, vai crescer com mais saúde. A massa vai ficar melhor e o bolo vai ficar sucesso, porque a forma está ungida, está untada. Quando você não unta a forma, o bolo tem a tendência de grudar. E quando ele gruda, ele não vai crescer assim com tanta uniformidade. Ele vai ficar ali grudento e não vai sair daquela base. Legal. Agora vamos pensar uma coisa, o que isso tem a ver com ungir pessoas? Quando você usa o óleo para ungir alguém, você está consagrando essa pessoa, você está dedicando ela a Jesus, a Cristo, a Deus. Na Bíblia, lá atrás no Antigo Testamento, a gente tem reis sendo ungidos, como por exemplo, Davi quando foi escolhido para ser rei, ele foi ungido a Deus. Ou é, Moisés, quando foi arrumar as coisas do tabernáculo para um templo ao Senhor, também ungiu algumas coisas. E várias vezes você tem profetas e reis e adoradores ungindo objetos ou pessoas em oração e consagração a Deus. Consagrar é dedicar, entregar, dar de presente. Quando a gente consagra a si mesmo ou alguma coisa a Deus, nós estamos nos entregando, dando liberdade a Deus para agir naquilo. Então, o ato de ungir, o ato de untar com óleo, é uma consagração, é uma atitude para demonstrar que você está consagrando e dedicando aquilo a Deus. E sabe o que é o mais incrível? A palavra Cristo, em grego, significa ungido. Então, a nossa base para isso é Cristo. Quando muitas pessoas dizem, ah, isso é coisa do Velho Testamento, a gente não precisa mais ungir ninguém. Realmente, não precisa. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. E no nome de Jesus, todos nós fomos feitos consagrados e dedicados ao Senhor, porque Ele é um ungido. Só que quando a gente faz isso, nós estamos fazendo algo um pouco mais forte, uma prática. Nós estamos dedicando aquilo numa atitude e entregando em fé uma situação onde o Senhor pode se sentir confortável a agir. Pensa quando Maria derramou o perfume super caro nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Que a Marta ficou super grilada com ela porque o perfume é, que ela estava fazendo e tudo que ela estava fazendo ali era demais. Ela podia estar tá ajudando em casa. Enquanto Judas pensou, meu Deus, esse perfume é muito caro, por que, que essa mulher está fazendo isso? Pois é, isso tudo gerou esse tanto desconforto porque o fato dela estar ungindo o próprio Deus, dedicando e consagrando a sua vida ao Senhor, besuntando ali os pés de Cristo com o melhor óleo, no caso, que era um perfume muito caro, ela está dedicando ali uma entrega, uma essência, ela está quebrando o próprio vaso, quebrando a própria vida ao Senhor e colocando ele como sinal de consagração, porque Cristo, como homem, ele, apesar de ser Deus, ainda se colocava abaixo de Deus, falando que o Pai era maior do que ele. Então, ele mesmo se consagra e se dedica. Além disso, essa, essa demonstração de consagração já preparou o corpo de Cristo para o que viria a ser depois a vida dele nos últimos momentos, para que ele pudesse estar totalmente é, repleto das, das especiarias essenciais para quando viesse o dia da sua morte, o que era uma prática entre os ricos da época. Então, quando a gente para para pensar, não somente a Bíblia é maravilhosa, como tudo que Deus faz tem todo sentido. E nós, em Cristo, estamos ungidos debaixo da unção dele de consagração. Logo, quando a gente pensa que nós somos feitos servos e filhos de Deus, amados do Pai, e que estamos debaixo da forma de Cristo, nós podemos crescer de forma saudável, nós podemos crescer uma estrutura que está nos segurando e nos servindo. E, ai, mas aí você pode pensar, eu queria grudar em Jesus, se ele for a minha forma ungida. Vamos pensar assim, oh, a forma em si, ela vai ser Deus, em sua presença magnitude. Agora, o óleo que nós vamos passar nela, é o sacrifício de Cristo. É o que te liga a Deus. É aquele pedacinho que vai fazer com que a sua relação com Deus... Ou seja, a relação do bolo com a forma não seja é, dolorida, sacrificial, mas pelo contrário, seja gostosa, seja crescente, seja algo saudável, em que você pode se desenvolver em sua essência e ainda assim estar contido em um lugar preparado para isso. Então, quando nós ungimos pessoas, nós estamos preparando essas pessoas para serem consagradas e receber do Senhor. A mesma coisa, objetos, instrumentos, é, questões de louvor, adoração, prédios, cadeiras, nós podemos ungir qualquer coisa. Tem óleos de diversas essências, tem muito óleo de mirra, tem óleo de bálsamo, tem óleo de uh, sais. Você tem vários tipos de óleo, com várias cores e muitas pessoas atribuem a... Algum tipo de óleo, um tipo de, é, de propaganda. Por exemplo, eu posso usar o bálsamo para propagar a cura. Eu posso usar a mirra para propagar libertação. É verdade que na palavra de Deus, quando a gente procura esses é, ingredientes, eles estão ligados a algo. E aí, por base bíblica, eu posso... Pensar que, se na Bíblia, quando usou o bálsamo foi para cura, e eu estou usando óleo de bálsamo, eu estou orando por cura. Mas fique tranquilo, porque não existe nenhum tipo de obstáculo para o Espírito Santo. Você não precisa ter um óleo de cada para orar por alguma coisa. Co Às vezes, a gente pode orar até com o próprio azeite, como era na palavra de Deus. Você consagra o azeite, pega e fala: Senhor, estou te dedicando esse azeite para que ele sirva como óleo de unção. E ao usar ele, você está propagando o amor de Deus e a consagração. Você está preparando para receber a presença. Então, não necessariamente você precisa escolher uma cor ou um tipo de óleo. Ou você pensar ah, o óleo amarelo é melhor do que o laranja para aqueles que já estão acostumados com os óleos de ungir. Ou quando alguém vier te ungir e usar um azeite ou um óleo, qualquer tipo de essência, você não precisa ficar preocupado, porque isso não é somente uma... Uma oferta ou uma situação assim que é, todo mundo faz, então eu vou fazer. Você está se dedicando em uma atitude ao Senhor, a ser consagrada e dedicada a Deus. Então não precisa ter medo nem de ungir e nem de ser ungido. Porque além de ser uma prática bíblica, nós estamos fazendo isso no Cristo, que é o ungido. Amém? Espero que você tenha entendido direitinho. Qualquer coisa é só me perguntar aqui embaixo. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. E que o te favoreça.